Seja bem-vindo a este vídeo. Já começo desejando uma noite abençoado para você e sua família. Ouça estes salmos dormindo, sua vida nunca mais será a mesma. Incluímos os 10 salmos fortes e poderosos do mundo, para ouvir enquanto dorme. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança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 pois o Senhor é a sua vida, e ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Bem-aventurado o homem que não manda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esquernecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei. Medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão.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 se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem duvidar se não cresce que viria a bondade do senhor na terra dos viventes espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor salmo 28 a ti clamarei ó senhor rocha minha não mudeças para comigo, não aconteça calado tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, contra ti clamar, quanto levar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrache-se com os ímpios e quem pratica a iniquidade. Falo de paz ao seu próximo, mas teu mal nos seus corações dai segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços dai conforme a obra das suas mãos torne a sua recompensa por conta não atenta as obras do senhor nem a obra das suas mãos pois que ele nos derrubará e nos retificará bendito seja o senhor porque ouviu a voz das minhas súplicas Ó senhor é a minha força e o meu escudo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 são mais do que se pode contar sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvidos abriste holocausto expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis aqui venho no rolo do livro de mim está escrito deleito me em fazer a tua vontade ó oh, meu deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o oh sabes. Não esconde a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua dignidade.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 da minha cabeça assim desfalece o meu coração diga-te Senhor livra-me Senhor apresse te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la torne atrás e confunda-se os que me querem mal desolados sejam e pagos da sua afronta, os que me dizem, ai, ai, fogue e alegre se em ti, os que te buscam, digam constantemente, os que amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor, mas eu sou pobre e necessitado, contudo, ó Senhor, cuida de mim, tu és meu auxílio e o meu libertador, não detenhas, ó meu Deus." Salmo 87 O seu fundamento está nos montes santos O Senhor ama as portas de Sião Mais que todas as habitações de Jacó Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus Farei menção de Raabe a de Babilônia Aqueles que me conhecem Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá estes homens nasceu ali. E de Sião se dirá, este é aquele homem, nasceram ali. É o mesmo, altíssimo, a estabelecerá. O Senhor contará, na descrição dos povos, que este homem nasceu ali. Assim os cantores, como os tocadores de instrumento, estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti.